Alunos da Escola Municipal Antônio Henrique Filho, em Brasilândia, Mato Grosso do Sul, desenvolveram um dicionário ilustrativo das línguas ofaé e Guarani, duas etnias que habitam o Estado. A ideia partiu dos próprios estudantes indígenas e teve o apoio do Instituto Votorantim. Foi dentro de uma das primeiras conversas de roda de, né, roda de conversa que eu propus. E aí, por meio desse processo que eles foram ali, Pensando numa atividade que eles poderiam criar, popô. As oficinas e o desafio Criativos da Escola, que premia projetos de jovens por todo o país, incentivaram esses alunos a resgatarem suas culturas. A nossa língua está quase morrendo, só tem poucos falantes mais ou menos uns seis, cinco falantes lá. E a gente está querendo resgatar essa língua que está quase extinta aqui. Esse dicionário representa a, a nós e a nossa o nosso povo, porque estamos recuperando nossa nossa cultura por por todos da aldeia. Focoi é tamanduá, é, fuerá é tatu, cachorro é cachorro, o é heriheri é que é bom dia.